Mais uma série do quadrado. Vai, Saca de novo. É. Entrei o tático agora. Virou. Boa, tática do quadrado. Cadê o giro? Virou um. 4, isso! E vai variando, ok? Vai variando as bolas, criando situações que ele seja obrigado a angular a afundar. 2. Cadê o, giro? Cadê o giro Vamos, vamos, vamos, vamos Corrige Cadado 3 Corrige Cadado 4 é um, é, um, é um treino de conquista É um jogo de conquista Então você estabelece a quantidade E ele vai ter que ficar ali Até acertar aquela quantidade Então ele tem que acertar 4 aqui se ele escolhe um slice, ele tem que corrigir o um slice. E deixa ele repetir, deixa ele fazer. O que está faltando? E agora? Cadê aquele efeito? Cadê aquela rotação? Entende? Você pergunta, questiona e não ordena. Mais alta, mais rápida. Você não fala o que ele tem que fazer, deixa ele decidir. Ok?